Olá pessoal, seja todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. É, vamos mostrar hoje um projetinho bem, bem simples, bem pequeno, mas que ajuda bastante aí na hora da, da montagem de algumas peças. Isso aqui vai ajudar principalmente quem trabalha aí na montagem de móveis de MDF, né? Às vezes trabalha sozinho, no cenário, é que é o meu caso. E, então eu precisava de uma mãozinha extra né? e sempre faltava uma, essa mãozinha para segurar uma peça para a gente poder furar e parafusar bom, toda mercenaria tem grampos, né? sargentos né? É, então essa pecinha aqui eu dei uma pesquisada vi muito dessa peça nos canais gringos né? então não exatamente igual a essa aqui é, então resolvi tentar desenvolver uma que me atendesse aqui, parecida com as, com as que eu andei pesquisando e vendo é, Então consegui uma pecinha que me ajuda bastante é, Essa aqui já fiz ela, já, já me serviu, já ajudou, porém eu já estou tendo demanda de uma menor né, Para montagem de peças menores e uma maior para montagem de peças mais pesadas Tendo em vista que eu trabalho muito com madeira maciça e às vezes monto peças maiores, então vou precisar de um mais forte. Esse aqui fez um MDF, né? foi um experimento, mas que já ajuda. Essa aqui vai ajudar principalmente numa gaveta, num móvel menor e esse aqui para o serviço mais pesado. Então eu vou fazer um passo a passo aqui, peço que vocês fiquem até o final, que a gente vai demonstrar é, né? o tanto que ele, que ele ajuda. Isso aqui, inclusive, ajuda a prender peça até na bancada. Beleza, pessoal? Então, vou estar tá passando aqui para a marcação dessa peça aqui. É, com os, as furações, mostrando as furações, as medidas que eu vou desenvolver nesse gabarito maior aqui. Sendo que esse aqui já está marcado, ok? Bom, pessoal, então, é, como eu mencionei, eu vou estar tá fazendo um menor e um outro maior. A espessura dessa, da, dessas madeiras aqui, lembrando que é resto de madeira, tá? dois centímetros e meio, restos que iam ser descartados aqui, todas duas, dois centímetros e meio. Essa aqui é uma, uma madeira de 29 por 29 e essa aqui uma madeira de 16,5 por 16,5. Então é um sargento bem menor e um pouco maior. Lembrando que esse aqui feito na MDF, para quem só trabalha com MDF não tem madeira na, na marcenaria, pode estar fazendo ele com o MDF, duplar o MDF, né? Colar e duplar. E vai estar tendo um sargento aí com três de espessura e também bastante reforçado. Eu vou optar por fazer na madeira maciça. As medidas que eu vou fazer nesse maior aqui, é trabalhar com uma largura de 8 centímetros, tá? Nas abas aqui. Basta a gente marcar... Oito centímetros nas pontas, tá riscando a caneta para ficar mais visível aí no vídeo. Como é que eu vou seguir esse mesmo desenho que funcionou? Bacana aqui pra mim. Vou colocar aqui também sete centímetros de água. A gente vai estar tá cortando essa parte marcada, vai sair fora da dar formato ao nosso gabarito. E? Então pessoal, a peça está cortada, né? já no formato é, do nosso gabarito que a gente quer. A gente vai passar para fazer as furações, como essa aqui. Como essa aqui é uma peça que foi desenvolvida para esse sargento, os furos são 35mm, são compatíveis com esse sargento e até com esse aqui. Mas como eu quero um sargento mais robusto, uma, um gabarito mais robusto, quero utilizar esse sargento maior. Então, eu vou ter que trabalhar com essa serra-copa aqui de 50 milímetros. É, então, a gente vai passar aqui para fazer as marcações. O primeiro furo vai ser centralizado, né? Medir de ponta a ponta e centralizar esse furo aqui embaixo. Medindo de ponta a ponta aqui, está dando 39,8. Então, vamos colocar aqui 19 centímetros. E aqui a gente vai trabalhar com ele mais ou menos centralizado com esse outro corte que a gente fez aqui. A gente vai fazer mais ou menos ele aqui com, com 6 centímetros e meio no centro do fundo Eu vou estar tá fa fazendo a marcação, poderia simplesmente furá lá no furadeira de bancada, mas vou estar tá fazendo o desenho e marcação para melhor entendimento de todos. Então esse é o furo centralizado, os furos laterais, vou trabalhar aqui com, com 13, 13 centímetros da aba. É, vamos calcular aqui, mais ou menos, no visual para a gente ver o que, que fica bacana. trabalhar com sete centímetros de lateral então, o desenho está feito a gente vai passar lá para a furadeira e fazer essas furações aí. E já está quase pronto o nosso gabarito. Então, tá finalizado nossos galaritos né? Não tem nada de muito especial. A gente só tirou as quinas aqui da parte de trás. Aqui é onde normalmente encosta nas peças A gente só fez uma lixadinha básica, não tirar as quinas para dar maior estabilidade. O grandão, né, que era o nosso foco para cabeça e outro sargento aqui nos buracos ficou aparentemente bem bacana. Então tá pronto. Hora do teste, né? Esse grandão aqui, minha principal finalidade são as madeiras maciças e também poder estar tá, tipo, utilizando ele aqui na bancada. Ó, o sargento grande pega, pega ele. Está preso. De repente, quando eu for começar a montar de alguma peça, eu vou estar tá utilizando ele até na própria bancada. A gente pode utilizar a gente nos buracos, e agora a gente vai estar tá fazendo o teste aqui se realmente funciona, aproveitando o grande já na bancada aqui, vamos prender aqui no canto aqui, que é a finalidade desses gabaritos. Quem trabalha sozinho, pessoal, ajuste aqui no canto. Não tá estou fazendo caprichado, só mais demonstrativo. Dois sargentos. A gente vai até parafusar o MDF aí para a gente testar. Olha só, você pode ter suas mãos desocupadas para pegar aí. trabalho de parafusar Ó, funciona bacana aqui não estou fazendo nada de especial só mesmo demonstrativo vocês podem ver, não está segurando lugar nenhum da, da outra peça bem bacana esse que a gente fez aqui também tá grande pode ser utilizado por aqui também um sargento grande nos buracos tá fazendo aqui. esse era o meu intuito para estar tá trabalhando com peças mais pesadas Eu, provavelmente vou reproduzir mais um ou dois dele para estar tá usando a madeira maciça olha só pode prender nos buracos, pode usar o sargento pequeno também e pode prender aqui na aba Interessante que você pode usar também de quina aqui, para ficar bem ajustado. Então, eu achei interessante, estava procurando alguma coisa né, na internet para me ajudar nesse sentido. Eu já havia visto alguns colegas meus utilizando é, um L em MDF, ou um, tipo um esquadro em MDF para prender, mas não era o que eu estava querendo. Então eu achei bem bacana esse, esse gabarito aqui, né, fui pesquisar nos vídeos aí, até fora, né, vídeo de fora do Brasil, e achei bacana e muito simples, feito com retalho de madeira que vai para o lixo, né pessoal. Então eu achei bem interessante. Para quem faz armário de cozinha, né? na, hora de, na hora de prender a, os módulos de armário, eu acho que vai ser, vai ser bem interessante. Você consegue prender, olha só, aí de profusar os módulos, né, vai funcionar mais ou menos nesse sentido aqui. Você pode prender, deixar lá e pegar as outras ferramentas, você pode colocar no lugar, obviamente, né, bem, bem ajustadinho onde você for profusar. pode prender e deixar lá, bem resistente para mim vai ser uma ferramenta que vai ajudar bastante. Entendeu, pessoal? Então, encerrando o vídeo aqui, pessoal. Quem tiver gostado aí do nosso, da nossa ideia, do nosso trabalho, puder deixar o like, puder se inscrever no canal, compartilhar o vídeo aí. Compartilhar com, com um amigo aí, um ensineiro, lá que mexe com MDF, que mexe com a madeira maciça, manda para ele aí o vídeo, manda o, o link lá. Uma ideia simples de fazer, muito barato, com madeiras que vão, né? Vão, às vezes ser descartado, pode ser feito aí no MDF também, ó. Tem esse outro modelinho aqui também. Feito tudo no reaproveitamento. Pode ser feito no MDF também. Acho que vai quebrar bem o galho da turma aí. Pessoal, um grande abraço. Quem puder nos ajudar compartilhando aí, a gente vai ficar agradecido.